Entendeu? Então você tem que ficar com a gente, porque é o lugar mais seguro para você e para todos da ilha. Entendeu? Tá. Ah, Será que a... nós é pode focar no que é importante aqui? É, por favor. Alguém viu um globo? Nenhum terrestre? lugar vai ser seguro amanhã. Pô, a gente... -se, a motel, criatura porra. vai surgir. A gente amanhã. precisa encontrar, encontrar um globo terrestre. <risos> Eu vir <bem> para ele. <risos> <risos> a gente precisa encontrar um globo terrestre, apertar onde está a ilha de Tipora e vai abrir um compartimento aqui, nessa sala. Alguém lembra de ter visto um globo